Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso tão esperado encontro de todas as semanas aqui no canal Numerologia Real. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade para se inscrever agora. Vai lá, ativa o sininho, porque todas as semanas eu trago um assunto novo para te sacudir, fazer você enxergar melhor o que se passa na sua vida, para que você possa colocar a sua vida no caminho certo. Né? E uma das coisas mais estranhas da vida... É que no fundo, bem lá no fundo, admitamos ou não, por motivos e justificativas diferentes, todos nós temos o mesmo desejo, o dinheiro. Né? Então, hoje eu vou responder a pergunta que todos querem fazer, mas a maioria tem vergonha de perguntar e até de assumir. né? Eu não quero expandir a minha mente, eu não quero nenhum despertar espiritual, eu não quero ter nenhuma consciência coletiva, eu quero mesmo é ter dinheiro. né? E como a numerologia pode me ajudar com isso? Por que será que nós queremos tanto dinheiro? Né? Parece que todo mundo quer dinheiro. Nós trabalhamos duro, nós matamos, nós mentimos, nós enganamos pessoas. Né? As pessoas fazem todo tipo de coisa pelo dinheiro. Né? Mas por quê? O que de tão bom o dinheiro pode nos dar que faça tanto sacrifício valer a pena? Né? Será que vale a pena mesmo? Ao longo das nossas vidas, nós passamos por vários altos e baixos. Né? Nós aprendemos muitas lições importantes. Algumas dessas lições vêm de experiências, outras nós aprendemos observando, mas todas essas teorias só têm algum valor se trazem realmente alguma possibilidade para uma vida melhor. Né? E quando se trata de ser humano, geralmente sempre nos falta algo. Né? Nós estamos sempre tentando viver ao máximo, mais e melhor, mas estamos sempre nos privando de nós mesmos em busca de alguma coisa que nós julgamos importante. Né? E uma das principais dessas coisas é o dinheiro. E o que mais as pessoas me perguntam diariamente é como a numerologia pode ajudá-las a ficarem ricas, né? Como ter a tal assinatura que as faça ficarem ricas, né? Quais são os números da riqueza? O que me consola é que, diante de tanta mediocridade, é que tem esse, tem, quem tem esse tipo de pensamento com certeza nunca vai ser rico, né? Quem pensa assim não merece ser rico, aliás. Um ditado judeu que diz que há três maneiras de nós conhecermos uma pessoa, né? Pelo seu corpo, pelo seu bolso e pela sua ira. E essas três características revelam como a pessoa se relaciona com a sua própria realidade e principalmente quais são os seus verdadeiros valores. E a verdade é que não existe número da sorte, não existe nenhum número para riqueza. Né? Os humanos são naturalmente ruins em administrar o dinheiro. E os números não são mantras, não são mandingas milagrosas ou agentes de mudanças. Né? Números não vibram, números não têm nenhum poder oculto, não abrem portais, também não fecham. Números são só números, mas quando bem entendidos e corretamente interpretados, eles podem me revelar muitas coisas em todos os aspectos da minha vida. Né? E quando eu tenho esse conhecimento, o estudo numerológico me permite usar ao máximo o meu potencial, ele me permite explorar o meu intelecto, o meu lado instintivo, sensitivo, e com isso eu passo a entender melhor a minha realidade. E a numerologia não me ensina a ganhar dinheiro, né? a numerologia me permite fazer um bom uso do meu dinheiro, entender quanto preciso para viver bem ou não, né? e os números não me fazem ficar rico nem pobre, mas de acordo com se combinam dentro do meu estudo numerológico, eles me mostram como eu lido com as situações e também com o dinheiro. E por que será que algumas pessoas estão sempre endividadas e continuam gastando muito, já outras economizam tudo, né? e chegam até a ser pão duro, né? enquanto outras ganham dinheiro com uma facilidade espantosa. Se eu não sei lidar com a minha personalidade, com os meus impulsos, com o meu próprio ego, eu nunca vou ser capaz de lidar com dinheiro com qualquer outra coisa, né? com a riqueza, com o sucesso, muito menos com o poder. E o homem privado do conhecimento ele se torna alvo da ignorância e da alienação. Né? O homem privado do pensamento se torna só um objeto de manipulação, né? Se eu não sou capaz de entender as minhas necessidades pessoais básicas, eu nunca vou estar preparado para ser uma pessoa realizada e próspera. Né? Isso é um fato. E uma pessoa que não está preparada para lidar com a sua própria realidade, né, é, se eu desconheço as minhas reais necessidades, eu vou me ver aprisionado apenas nas questões materiais da vida, independentemente do dinheiro que eu consiga acumular, independentemente do poder e do sucesso que eu tenho, eu vou passar os meus dias sofrendo com a frustração, é, com o estresse, né, com a depressão, com aquela amarga sensação de ter fracassado o tempo todo, mesmo que eu tenha uma conta bancária recheada de dinheiro, eu vou viver correndo atrás, de alguma coisa é, que sempre vai me faltar, né? mas que eu não sei dizer o que é. Então eu corro atrás do dinheiro, porque ter dinheiro me dá o alívio de poder ter aquilo que eu não sei o que é. Né? O dinheiro me dá uma falsa sensação de poder e de segurança, e é melhor ter isso do que não ter nenhuma segurança. Lá no fundo, né, ninguém quer dinheiro. No meu âmago, na minha parte mais particular e íntima do, do meu ser, né? Eu preciso de segurança, né? eu grito desesperadamente por segurança, eu preciso sentir que eu tenho algum controle sobre o que acontece na minha vida. E eu me contento com essa falsa sensação de segurança, porque lá no fundo também eu sei que a verdadeira segurança precisa de muito mais do que apenas força financeira, né? do que poder do dinheiro. E a segurança que todos nós queremos está além da nossa capacidade de controle, essa é a verdade, né? A parte falsa, né, não, implica, não, segurança, não implica que não seja real, né? mas apenas que não é o suficiente. Por que nós queremos dinheiro? Né? Para ter conforto, saúde, para ter liberdade de escolher, de agir, principalmente para termos a liberdade de ser, né? Então é claro... Que é muito melhor ter a sensação de segurança que o dinheiro, com o dinheiro no bolso, né? Que o dinheiro te proporciona, do que estar sem o dinheiro. Né? Se eu precisar de alguma coisa, eu posso simplesmente, sem pensar, eu ter que me preocupar se eu posso pagar ou não, né, ter aquilo mesmo que seja caro. Então ter dinheiro envolve instintos primitivos de sobrevivência. Né? Se você não tem dinheiro, é eu durmo ao ar livre, no frio e na chuva, né? eu não tenho o que comer, é, eu posso ficar doente, eu vou depender da boa vontade dos outros, eu posso morrer em poucas semanas, em poucas horas. Então isso não é nenhuma novidade. Mas a maioria de nós fica bastante ansioso né? com a ideia de passar frio, sentir fome, de adoecer, principalmente de morrer. E essa é uma maneira egoísta, que a natureza encontrou para nos motivar a permanecermos vivos, né? Ter dinheiro remove as fontes de ansiedade e é por isso que me dá uma sensação de segurança, aquela sensação de confiança. Né? A vida é cheia de incertezas que então, nós precisamos aprender a conviver com isso, né? E eu confesso, eu acordo todas as manhãs com muitas esperanças e muitas vezes elas diminuem ao longo do dia, né? Quando nós vivemos sempre as mesmas coisas, nós acabamos entediados. Então Foda-se o seu passado, viva o seu presente e dane-se o futuro. Né? Vou te contar um segredo. O conforto é chato, segurança é chato, previsibilidade é chato. Né? Coisas que são fáceis são muito chatas, a energia que nós deixamos de utilizar é chata, o potencial que nós temos e não exploramos é chato. Né? A monotonia é chata, tudo é chato. Você não está entediado com a sua vida, você está entediado com como que a sua vida vem seguindo, com a sua rotina. Né? E a maioria de nós é, pensa que o oposto do tédio é a emoção ou a excitação, né? mas engana-se quem pensa assim. O oposto do tédio é o caos, né? com tanta mediocridade e futilidade ao nosso alcance, é uma maravilha quando nós não ficamos entediados. Então, na realidade, é claro que você precisa de dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro. Né? É muito difícil manter o positivismo, manter a fé, quando as contas começam a se acumular e os cobradores começam a nos ligar cobrando o tempo todo. E entre 60% e 80% das famílias brasileiras vivem de salário em salário, né? Isso quando tem um salário. E um dos países mais ricos do mundo, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? Com mais de 373 mil milionários, né? Que problemas e desafios financeiros esse 1% mais rico da população superou que o resto ainda não consegue entender, né? E continua enfrentando. Por que os humanos são tão naturalmente ruins em administrar o dinheiro, né? A natureza humana nos dá... Alguma luz sobre essa questão. É, o nosso instinto nos leva a viver num mundo de sobrevivência, como nós estávamos falando, e quanto mais se ganha, mais se gasta. Né? Nós gastamos a maior parte dos nossos recursos impulsivamente, porque nós acreditamos ser essencial à nossa sobrevivência. Né? Nós seguimos a moda para nos misturarmos aos nossos grupos sociais, buscamos aparência em vez de caráter, queremos ser socialmente aceitáveis ao invés de lutarmos para sermos aceitos como somos. Por quê? Porque isso... Na nossa visão, é uma questão de sobrevivência. Então, pergunte a qualquer pessoa que esteja passando por um problema financeiro, qual é a resposta para os seus problemas e você sempre vai ouvir a mesma coisa. Eu só preciso de mais dinheiro. Né? Pergunte a qualquer adulto ou adolescente e você receberá a mesma resposta todas as vezes. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você... Resposta, gasta. Né? e é natural do ser humano pensar que apenas ter mais dinheiro resolveria todos os seus problemas. Isso explica por que tantas pessoas acreditam nesse golpe da mudança de assinatura, isso explica por que tantas pessoas procuram desesperadamente uma fórmula mágica que resolva todos os seus problemas milagrosamente e caem num monte de golpes, né? e é por isso que nós jogamos na Mega Sena todas as semanas. Aliás, eu ganho na Mega Sena R$ 4,50 toda semana, né? eu sou uma das pessoas que mais ganha na Mega Sena simplesmente porque eu não jogo, né? Um ano tem 52 semanas, a Mega Sena custa R$ 4,50, por baixo aí, só no ano passado eu ganhei R$ 243,00, se considerarmos que eu deixei de fazer apenas um joguinho por semana. Né? Mas se você é um dos perdedores da Mega Sena, né, é um daqueles que joga todas as semanas, pegue o quanto você joga na Mega Sena, aí nas loterias, na rifa, no bingo, né lá no bingo lá da igreja, em todas essas besteiras semanalmente, multiplique isso por... 54, e veja quanto dinheiro você está desperdiçando todas as semanas só com essas besteiras, né? Então, o segredo para se ganhar dinheiro em qualquer jogo é não jogar, tá? Aliás, para aqueles que vivem aí atrás de descobrir os números da sorte, os números para a mega Sena da loteria, né? Sem querer, eu acabei te revelando aí o grande segredo milenar, tão bem guardado. Não jogue, tá? O problema da sua vida não é a falta de dinheiro, dinheiro sempre vai faltar, né? Pode acreditar, porque por mais que você tenha dinheiro, ainda assim vai te faltar dinheiro, tá? E cada vez vai faltar mais. O dinheiro nada mais é do que a expressão da sua capacidade de realizações, né? Existe um ditado que diz, inclusive, que se você pode sonhar, você pode ter. E cá entre nós, né? Se existe uma coisa que o ser humano é bom, é em sonhar e desejar, né? O ser humano é muito bom em querer. E na maioria das vezes, né? Mas nem sempre o dinheiro é o que te permite ter. Né? E quanto mais dinheiro você tem, mais desejo você pode realizar. O grande problema é que somos sonhadores inveterados e quanto mais eu posso sonhar, mais asas eu dou aos meus sonhos. Então eu nunca vou ter dinheiro bastante, né? não importa o quanto se tenha, nem quanto se ganhe, o dinheiro sempre faltará. E o que nos torna rico é a nossa mente. Né? A minha mente precisa ser rica para que eu experimente a sensação da riqueza e me sinta rico. O dinheiro apenas satisfaz o meu ego, né? mas se... Tudo o que queremos, né? o dinheiro pode nos dar, né? é... e como todo mundo o quer, né? isso o torna ainda mais desejável, né? E uma coisa nós não podemos negar, né? não só o dinheiro te permite ter coisa, mas também ele faz com que outras pessoas te deem coisas quando você tem dinheiro. Né? O grande problema é saber de onde vem o dinheiro, né? onde ele está, de onde ele veio. Né? Na verdade não veio de lugar nenhum, não está em lugar nenhum. A verdade é que o dinheiro não existe. Né? É uma das muitas ilusões do ser humano. E todos nós apenas concordamos coletivamente que ele existe. Né? O dinheiro nada mais é do que o tempo. Né? Do que o seu tempo, o meu tempo. Se eu parar para pensar como eu ganho meu dinheiro, eu vou descobrir que eu ganho dinheiro quando eu gasto meu tempo fazendo coisas que outras pessoas querem, né? e depois eu gasto esse dinheiro para conseguir o que as outras pessoas fazem com o seu tempo. Né? Então, agora, vendo dessa forma, eu posso entender que a numerologia não é uma fórmula mágica, nem um manual para riqueza. A numerologia traz orientações. A numerologia traz ensinamentos específicos para cada um de nós, né? porque é muito particular isso. O subnumerológico é um meio de reflexão que me permite entender melhor, que me permite entender as coisas que acontecem comigo, né? que me permite entender o comportamento das pessoas para comigo e para o, o mundo, né? através da identificação de padrões que me mantém presos a essa obsessão. E, então é hora de aprender como o dinheiro funciona para você, né? Se eu me perguntar por que eu quero dinheiro, eu vou chegar a três questões muito simples, né? Eu preciso de dinheiro para ser visto, para ser mantido e para ser reconhecido. E estas são as três coisas que todos nós queremos, né? Eu posso provar isso para você facilmente, tá? É, imagine que você tinha todas as coisas materiais do mundo que você sempre quis todo o dinheiro o sexo o poder e tudo mais né agora dobre isso depois dobre de novo né mas ninguém tá nenhuma única alma realmente te viu te abraçou te valorizou te conheceu te reconheceu então eu aposto que você vai ficar deprimido, vazio e quebrado em muito pouco tempo, né? Porque cada pedaço do prazer só está te machucando muito mais, né? Não ser socialmente aceitável é o castigo mais terrível e mais cruel do século XXI, né? E o dinheiro é necessário para a sobrevivência do dia a dia. É claro que é. É óbvio que ele é. Mas a segurança está na sua mente. Há muitas pessoas nesse mundo que não possuem nada, mas são completamente seguras e livres, né? Então o que eu sinto... É o que importa. Né? O que eu sinto é o que se torna a minha realidade. Então, se eu acredito que estou seguro e eu não tenho nada a temer, eu estou seguro e não tenho nada a temer. Do contrário, se eu acredito que eu não estou, eu não estarei. Né? Nem que eu tenha uma fluidez de um milhão de reais na minha conta bancária. Né? Não há dúvida nenhuma que ter dinheiro suficiente para pagar aluguel, despesas médicas, alimentos, todas essas coisas chatas né? que consomem o meu dinheiro, é, mas tão necessárias, me proporciona muito mais segurança do que se você não tiver, tá? Embora uma vez que eu tenha dinheiro suficiente, é, mais questões de segurança começam a surgir, né? Então, se eu tenho mais dinheiro, aí eu tenho um carro melhor, eu tenho uma casa melhor, uma vida melhor... Também uma vida mais cobiçável, eu me torno mais cobiçável, né? Isso significa ter guarda-costas, seguro do carro, seguro da casa, plano de aposentadoria, segundo o sequestro e tal, né Então, quanto mais ganhamos, mais nós gastamos. E é claro que aceitamos isso como uma regra geral para as outras pessoas, mas nós lutamos para acreditar que isso se aplica também. A, nós, né? a natureza humana é, da nossa longa história de, desenvolv esse, de desenvolvimento aí, criou um impulso para aproveitar o que temos hoje, porque talvez não tenhamos o amanhã. Né? Então, sem o esforço consciente para combater esse impulso, nós continuaremos a gastar prontamente aí cada centavo que nós conseguimos ganhar em nossas vidas. Né? Você gasta o que tem vivendo para hoje, não para o amanhã. Então eu vou repetir, né? nós lutamos para sermos socialmente aceitados. Isso significa que eu me importo muito com o que os outros pensam sobre mim, né? com o que os outros falam sobre mim, com o que os outros veem em mim. E com isso eu entrego a minha felicidade, as fraquezas e as necessidades de outras pessoas, e essas pessoas controlam a minha felicidade, o meu dinheiro. Né? Nossa tendência de comparar o nosso padrão de vida aí, com o padrão de vida percebido dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com quem nós interagimos e convivemos, nos leva a gastar muito mais do que nós precisamos e temos, na verdade. Né? Se eu me recuso a aceitar e passo a me impor como eu sou e a exigir ser aceito como eu sou, eu tomo o controle da minha felicidade consequentemente, do meu dinheiro. Quando eu deixo de me importar com o interesse dos outros em relação a mim, passo a importar apenas com os meus interesses, eu tomo o controle da minha felicidade, eu tomo o controle da minha vida e do meu dinheiro, né? Eu nunca vou ter a real noção de saúde financeira dos outros, né? Eles podem viajar todas as semanas, mas também podem financiar essas férias dividando endividando cada vez mais no cartão de crédito, pagando cada vez juros mais altos, né? Eles podem ter uma boa casa, podem ter um bom carro, ter carro do ano estacionado na sua garagem, mas pagam aluguéis caríssimos e prestações altíssimas só para manter a aparência e serem aceitáveis, né? Aliás, eu conheço pessoas que devem até a alma, né? Elas moram mal, Moram de aluguel, a maioria, comem mal, vivem mal, mas pagam dois mil reais no mínimo de prestação de uma Mercedes. Passam fome e necessidade, pagam juros altíssimos só para ter uma Mercedes na garagem e um iPhone no bolso. Né? Então, nas minhas consultas, quando eu começo a trabalhar com uma pessoa, eu pergunto a elas quais são as suas necessidades. Né? E, na maioria das vezes, elas não são capazes de me dizer grande maioria não sabe o que as leva a pensar, sentir e agir da maneira que agem, pensam e fazem. Né? Elas também estão tão distantes das suas necessidades reais que sequer elas conseguem pensar no que precisam e no que elas são. Né? Mas conhecendo as suas necessidades e necessidades, você consegue encontrar significado, satisfação e alegria na sua vida. Né? E também consegue ganhar todo o dinheiro que você precisa e que não precisa também, né? se você assim quiser eu não estou aqui para ensinar ninguém a evoluir espiritualmente, eu não ensino ninguém a salvar a alma, tá? Eu te ajudo que todos nós queremos ter, né? No fundo, no fundo, todos nós queremos sucesso, dinheiro e poder, né? Porque no final, só o que importa é a vida que você viveu e como você influenciou as pessoas, né? Por falar nisso... Vem conhecer meus livros, tem livros gratuitos, tá? Vai lá na descrição desse vídeo, lá tem todos os links para você conhecer as minhas publicações, para você solicitar os livros gratuitos. Você pode falar diretamente comigo, pode dar sua sugestão, fazer sua crítica, solicitar uma consulta de avaliação aí de 30 minutos gratuita, tá? Comigo, tá? Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Saúde, sucesso! E muito dinheiro a você, um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!